Galerinha Beleza, como é que vocês estão? Bom, a gente tá aqui É... Pegando esse acesso aqui debaixo de Quintas baixo de Quintas, Dois Leões, Sete Portas É pra cá Rota, abacaxi, Nunca pegue esse caminho não, viu? Então, estamos desbravando Juntos Away Ataca Sacadão um virou, é, drogaria, drogazia né, tipo, farmácia, tudo que é canto tem. Ah, tô ligado, onde foi que saiu, Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, pá, pá, pá. sim, retorno, ali sobe pra, pau, pau da lima, é pau miúdo, pau da lima, miúdo, pau mi, l, l, l, lima, da lima, é o da lima, miúdo é, acho que é lá. Gente esquentou, não sei. Na escola da Lima é lá perto de Pirajá, esse aqui é, é pau não sei. É Salvador tem um negócio com, com pau aí que é muito louco. Enfim, né? A gente sai daqui da baixa de quintas, entrando Dos Leões Sempre eu confundo um pouco. Dois leões e sete portas Eu não sei onde começa um e termina o um outro Deixa eu ver aqui Rua Cônego Pereira Aqui é a antiga Ceasa Ou ainda é a Seasa I don't know Eu não sei Acho que era a antiga rodoviária E aqui que era a Seasa eu, eu conheço pouco dessa, dessa região aqui Vocês já perceberam, né? Vamos subir aqui? meninas. Tá me olhando pra quem Quer me entregar papel, é? Olha lá, meu jovem Suba aí A gente vai subir aqui Opa, tá verde pra mim Tá verde aí. AgroMix, ó marcamos o meu primo trabalha na, na AgroMix, mas não daí. Subindo, subindo. Vai dar onde? Deixa eu olhar no mapa. Eu tô aqui embaixo, aqui para cima, acho que é Brotas. Chutaria, mata tudo de Brotas. Pode ir para cá ou pode ir para cá? Para lá. Vista estreita, tem cara aqui. Tá legal não? Hum, vento forte, nuvens acinzentadas não de chuva Eu já tive que parar para não tomar chuva Parei no atacadão lá do Lobato Deu um tempinho lá Aí pronto, aliviou Continuei Acesso à esquerda de ônibus, olha, quando tem ponto de ônibus, você já fica mais tranquilo, sinal que é a rua tem um acesso mais agitado. Olha a plaquinha, Mata Tives de brotas. Acertei, shopping de conveniências. Rapaz, essas nuvens aí não tá, não tá brincadeira não. Se eu for para a direita Eu volto Para Brotas, Bonocô Aí eu vou ter acesso a... Aquela região que a gente conhece né? Porém, para a esquerda Rua Amazonas O Amazonas tem na, na Pituba vamos me sorri já vai para a esquerda por que a gente não conhece a esquerda? A gente não sabe onde é que vai dar na esquerda. Então é o caminho óbvio. Cadê a seta, Avô? Hum, Drogaria Globo, Victorini, Delicatessen, Pô, cheirinho do pão aí, vai longe. Né? É, essa aí é a melhor estratégia pra você atrair clientes, né? Cheiro, restaurante, comida. Foi é uma das estratégias que o McDonald's adotou para aumentar suas vendas. Deixar que o cheiro da cozinha saísse. O pessoal sentir o cheiro de carne. Que é óbvio, né? Às vezes você não tá nem com fome, mas você quando sente o cheiro de comida boa, você porra. Eu vou comer um pouquinho aqui, né? Só pra provar. No caso dele, só eu provar é comprar um sanduíche, né? E aí pronto. Você acaba pegando um, um, um combo, porque é mais vantajoso, né? E pra eles, missão cumprida. Empurrou um sanduíche em você. Ok! Verde, verde, então é pra frente. Caralho, velho. Ai nuvem. Ai nuvem, meu Deus do céu. Tá tudo dizendo aí que vai cair uma água. Opus, pegado Olha de... é isso Não deu pra ver Sete é Porta Cosme Brotas Vila Laura, olha a Vila Laura aqui à direita Esquerda, esquerda, esquerda E à direita uma nuvem Malegna Já começou a cobrir essa região Porque o brilho do sol Já reduziu E eu vou ter que encostar em algum lugar A minha frente A rua Cônego Pereira De novo vá, vá. conheço, não lembro o nome, mas eu conheço. Vou acelerar um pouquinho. Vamos parar no shopping pela vista. cabula, é a próxima. Ixi, o vento chegou. Vamos aqui. Reduz, reduz, reduz, Sinto o nas minhas pernas. Carambola, carambola equilíbrio. Equilíbrio gourmet. Galerinha, vou ficando por aqui. Porque. Não tô a de tomar chuva, né? É óbvio. Vem aqui. Não, vou, vou parar, vou parar. Porque aqui tá não, mas pra cá tá. Então. Vamos se preservar, não estou vacinado, aliás, é uma boa pergunta, o shopping está funcionando, hum? veremos, né? Boa Obrigado Colocar aqui Então é isso aí galerinha Um abraço para vocês